Olha, aqui o planto arroz, tanto milho feijão, rama, cana, é isso que nós vivemos desde aqui. Nós outras coisas não plantamos porque aqui é difícil para nós, não temos, não temos estrada, não temos nada. Nossa estrada aqui é o, é o barco, o motor, e é isso aqui que nós vivemos. Então nós podemos fazer mais coisas porque dentro de estar tá ligado, fazer. Deu o que né? Tem que tentar a mão, né?